A nossa novíssima escola svcursos.com.br, a nova escola que veio agora, maior, com mais professores e com muitas inovações e um novo formato para você que quer seguir a carreira de perícia técnica judicial, quer fazer regularização de imóveis, quer aprender gestão de obras, e quer também aprender marketing digital. Essa escola aqui, a pedra fundamental dela, começou lá no meu canal do YouTube, arroba Arquiteta Sheila, quem não conhece, dá uma passadinha lá, me segue. Ela começou lá. O primeiro dia foi o dia 1 de maio de 2020, onde eu coloquei no ar, no YouTube. A primeira aula do curso de perícia técnica judicial gratuito. O módulo jurídico voltado para todas as áreas profissionais. E o módulo tecnológico voltado para arquitetos e engenheiros. Só que de lá para cá, pessoal, a coisa cresceu tanto. Outros profissionais de outras áreas começaram a me procurar. E com isso, agora, em 2023, nós estamos com mais três professores que foram meus alunos, fizeram curso, mais mentoria, se destacaram e agora são professores da nossa escola. Bom, deixa eu explicar para vocês como funciona a nossa metodologia. É bem simples, primeiro nós temos lá perícia técnica, o curso, o módulo perícia técnica. Nesse módulo vocês vão aprender todo o embasamento jurídico que vocês precisam para se tornarem peritos. O segundo módulo, que é a tecnologia do laudo, é um módulo onde eu desenvolvo tipos diferentes de laudos da minha área de arquitetura e de engenharia civil, que é a área que eu domino. Mas ali, que era somente voltado para arquitetos e engenheiros, agora está voltado para todas as áreas. E por quê? Porque vocês, seja você da área que for, naqueles vídeos ali, vocês vão aprender a desenvolver um raciocínio para montar, para formatar um laudo. Vocês vão pegar aquela matéria e vão transportar para a sua matéria. Para o seu conhecimento, para o seu segmento profissional. Porque ali mostra como você desenvolve todo um raciocínio em cima de um laudo. Então, ali tem conteúdo que mostra raciocínio para arquiteto, engenheiro civil, em patologias construtivas. Tem ali também exemplo que serve para engenheiro agrônomo, assim também como tem vídeo para engenheiro eletricista, em caso de incêndio de containers. E aí vocês vão vendo como se formula um raciocínio em cima de uma interpretação de um caso, de um objeto, de um processo, para então você conseguir formatar o seu laudo, ok? Depois desse módulo tecnológico, que agora se chama tecnologia do laudo, vem a nossa grande novidade, que é o módulo técnico. No módulo técnico, você profissional, depois de fazer os outros dois módulos, segue então para a sua área específica de atuação profissional. Bom, nós já temos, além de mim... Que dou a área, o módulo técnico para arquiteto e para engenheiro civil. Nós temos agora dois professores, engenheiros de produção, que vão dar a parte técnica, o um módulo técnico voltado para esse profissional. Nós temos também o um engenheiro eletricista e de segurança do trabalho, que vai também direcionar o módulo para quem, é quem é desses segmentos, ok? Então, essa é a grande novidade do nosso curso. E nós aqui oferecemos para vocês uma experiência inovadora na educação, pessoal. Porque aqui nós não nos limitamos à teoria. Nós aqui, além da teoria, nós mostramos para vocês o quão importante é na vida profissional e na vida pessoal o conhecimento de leis. Sim, se você se formou em qualquer área profissional que não seja direito, pensando que leis era só para advogado, se enganou muito. Porque leis, pessoal, precisa e são necessárias o tempo todo no nosso dia a dia para, inclusive, nós não sermos enganados por terceiros. E as leis elas fazem parte o tempo todo da nossa profissão, seja ela qual for. Vou dar exemplo. Por exemplo, nós arquitetos, engenheiro civil, por exemplo, nós quando vamos trabalhar na administração pública, nós precisamos entender de forma clara tudo como funciona dentro da administração pública, seus principais princípios Além disso, nós precisamos conhecer a lei da licitação, que é algo muito complicado e importante, que é onde acontece muito tipo de problema, que era a lei... Antes 8666 e agora é a lei 14.133. É necessário ter esse conhecimento dessa legislação. Depois, se nós vamos trabalhar como peritos, nós precisamos conhecer o CPC, que é o Código de Processo Civil, que é a legislação que fundamenta toda a profissão de perícia que vocês vão começar a aprender hoje aqui no nosso curso gratuito de Perícia Técnica Judicial. E a outra coisa que nós colocamos em foco é o dia a dia, a realidade da profissão de perícia, a realidade, por exemplo, no curso de regularização de imóveis, do trabalho para você regularizar um imóvel lá fazendo um processo administrativo dentro da prefeitura. Nós mostramos a realidade, então nós ensinamos vocês a viver a profissão com estratégia, conhecimento. Isso torna o nosso ensino absolutamente diferenciado e inovador no mercado. A gente vem aqui com uma proposta absolutamente nova, que é colocar vocês com os pezinhos bem fincados no chão. E o meu método é baseado em três pilares. É o método dos três olhos o objetivo, organizar e orientar. Se vocês forem fazer uma viagem e vocês não sabem o caminho, qual é a primeira coisa que vocês fazem para não se perder? Abrir o quê? O GPS. E lá no GPS, qual é a primeira pergunta que ele vai fazer para você? Para onde? Se você não escrever para onde você vai, o GPS vai fazer o quê? Mais nada. Ele simplesmente não vai te dizer mais nada. Porque se você não diz para ele para onde você quer ir, o que ele vai falar mais depois disso? Não tenho o que dizer. Assim é na carreira profissional, pessoal. Se você não começa o seu caminho, a sua trajetória sabendo para onde você quer ir, você já começa perdido. Ok? Deu para entender esse conceito? nosso segundo pilar ele é o organizar organizar vem depois do objetivo se você já sabe para onde você vai você então vai fazer o que? você vai organizar a sua vida em função desse objetivo e como seria isso? por exemplo, eu quero ser perito então eu vou começar com fazendo cursos de perícia para eu saber como se trabalha como perito, você vai se organizar Arrumar tempo para isso, para estudar, para aprender. Isso é o pilar organizar. E o pilar orientar? O pilar orientar que vem depois desses dois, esses dois pilares são pré-requisitos para esse último que é o orientar. Você já vai começar a orientar suas ações propriamente ditas para o seu objetivo. E o que seria isso? Por exemplo, você escolheu que quer começar a trabalhar como, perice, como perito, porque é uma carreira com uma alta demanda, então você vai começar a fazer as ações propriamente ditas. Você vai começar a formular um bom currículo, você vai começar a ir até os fóruns, até os cartórios, procurar os secretários dos juízes e se apresentar com seu currículo na mão, mostrando e explicando qual é a sua especialização, enfim. Você vai orientar as ações para onde você escolheu ir. Exatamente como uma viagem. Na hora que você já tem o um objetivo, que você já se organizou, já fez as malas, já está ali prontinho, você vai lá, entra, coloca as malas no carro, entra no carro e sai pela estrada afora. Não é verdade? É a mesma coisa, pessoal. A a nossa trajetória da construção de uma carreira de destaque, de sucesso, é exatamente com uma viagem. Só vocês fazerem um paralelo que vocês vão ver a perfeita lógica nisso aí. Então, nós viemos para revolucionar, para inovar e para mudar esse conceito de ensino que até então se restringe normalmente à teoria. E só teoria não basta para vocês evoluírem, é preciso uma série de outras coisas, inclusive tomar cuidado com o nosso psicológico, porque não existe essa coisa de dizer que não tem problema psicológico, quem diz que não tem está mentindo, todos nós carregamos cargas emocionais de coisas, de informações que nos passaram erradas, de atitudes que tiveram com a gente erradas, a gente vive numa sociedade confusa, conturbada, e isso tudo vai nos afetando e acaba fazendo e criando patologias dentro de nós, dentro da nossa cabeça, dentro da nossa mente. E muitas vezes, pessoal, nós começamos a agir em função dessas patologias. A gente deixa de fazer coisas ou faz coisas erradas porque a gente está sendo comandado pela patologia. A gente não está realmente fazendo aquilo de uma forma saudável. Então, é preciso também trabalhar o nosso psicológico. Então, pessoal, um profissional bem-sucedido, ele é um conjunto de fatores que o leva ao sucesso. Ok? Bom, isso foi uma introdução que eu acho de extrema importância passar para vocês antes de começar aqui o nosso curso gratuito. E se você realmente quer seguir a carreira de perícia, Entra lá no nosso site www.svcursos.com.br Está aparecendo aqui na tela para vocês, que lá vocês vão ver a nossa metodologia, os nossos módulos. E lá vocês vão ter, além das videoaulas, um material didático enorme. Além das videoaulas aprofundadas, vocês vão ter à disposição de vocês nos cursos, incluído no valor de cada módulo, todos os modelos de petições que vocês precisam do, no decorrer da carreira de perícia. Vocês vão ter modelos de laudos, para vocês poderem ter um embasamento para montar o seu modelo. Então, realmente, é um curso. São módulos que vão fazer vocês saírem sabendo para onde estão indo. Sabendo organizar a vida de vocês para seguir em direção ao seu objetivo e sabendo agir com estratégia. Outra coisa importantíssima, sem estratégia a gente não faz nada direito, tudo precisa ter estratégia. Não se esqueçam dessa palavra, estratégia, ok? Então vamos lá para os nossos slides, na nossa primeira aula do módulo jurídico gratuito aqui no canal da nossa escola. Aproveitem. Então vamos lá pessoal, começar o nosso módulo jurídico, conforme eu falei no começo do vídeo, comum a todas as áreas profissionais e a base de todo o trabalho do perito. Quem não conhecer o jurídico da profissão não está habilitado para exercer lá, porque é fundamental o conhecimento do Código de Processo Civil e de todo o funcionamento jurídico, as regras que existem dentro de um fórum, ok? Vamos lá, vamos começar entendendo o porquê da necessidade do perito, afinal de contas, por que que precisa de perito? Por que o juiz precisa nomear um perito? Vamos entender isso aí. No poder judiciário existem as diversas varas judiciárias que são repartições, onde se situa quem? O magistrado, que é o juiz. Cada juiz, olha só que absurdo, resolve em média 7,3 processos por dia e mesmo assim os resultados são demorados e a tramitação muito lenta. Pessoal, mensalmente, mensalmente não, no total, os juízes estão, em média, é, tendo que resolver em torno de 7 mil a 8 mil processos na vara deles. Isso é humanamente impossível, mesmo tendo todo aquele pessoal no cartório para assessorar, mesmo tendo os seus secretários diretos. É humanamente impossível. Então, muitas vezes se reclama do poder judiciário, da falta de celeridade, mas existe uma razão bem clara para isso, tá? Magistrados sobrecarregados e resultados longe de serem o ideal. Sendo assim, o perito fica cada vez mais necessário em toda essa formatação jurídica, já que muitos desses processos possuem como objeto matéria técnica desconhecida do juiz, Dessa forma, o profissional com qualificação técnica e boa experiência se torna fundamental em toda essa dinâmica. Então, pessoal, o juiz tem formação em quê? Em direito. Portanto, ele desconhece outras áreas profissionais. E mesmo que por acaso ele tenha outra formação, fica impedido pela lei de exercer esse conhecimento nos processos, pois ele tem que se ater ao seu papel de que? De magistrado julgando que é a sua atribuição. Então, pessoal, é isso aí. O juiz ele tem formação em direito. Ele fez faculdade de direito. Ele é um conhecedor de leis. Ele é um jurista. Então, quando ele pega um processo cujo objeto ele desconhece, trata-se de uma matéria técnica de outro segmento que não é o do direito, ele não tem como proferir uma sentença se ele não nomear quem? O perito. Por exemplo, se ele pega um processo de uma pessoa contra uma construtora. Essa pessoa alega que a construtora fez a sua casa de forma errada. Essa casa está apresentando patologias construtivas, anomalias, trincas. Enfim, como é que ele vai saber, ele juiz, se essa pessoa, o autor desse processo, está falando Procede ou não, só tem um jeito, contratando um perito, arquiteto ou um engenheiro civil. Se cai na mão desse juiz um problema médico, por exemplo, uma pessoa é processando um médico, dizendo que ele largou um instrumento, coisa até muito comum, dentro do corpo dela ao fazer uma cirurgia. Isso acontece bastante também, esse tipo de processo para médicos como é que o juiz vai saber se isso procede ou não, se ele não faz a menor ideia, não entende sobre medicina. Ele vai o quê? Nomear um perito médico. Entenderam qual é a lógica disso tudo? Como funciona essa questão? Então é por isso é que o perito existe, pessoal, para simplesmente elucidar objetos de processos que o juiz desconhece. E mesmo que ele conheça, Digamos que vocês vejam lá, e isso acontece bastante, tá? eu conheço o juiz, que é formado em direito, ele é juiz, mas ele também tem formação em outra área, engenharia, formação em é, engenharia, eu conheço um inclusive que é engenheiro eletricista, mesmo ele sendo, tendo formação em outra área, ele não poderia atuar como perito, mesmo ele entendendo daquela matéria, ele só pode se ater ao papel dele de juiz, de julgador, ele não pode, Ser perito no processo, mesmo que ele tenha conhecimento técnico e atribuição legal para exercer uma outra profissão, ele não pode, ok, naquele processo, atuar como perito. Então, de qualquer forma, terá que nomear um perito. Quando o processo a ser julgado tem como objeto uma matéria que envolve construção civil, por exemplo, o juiz precisará de um engenheiro ou um arquiteto. Quando o objeto tratar de matéria que envolve a área da medicina, Será necessária a perícia executada por um médico e assim sucessivamente, foi o que eu acabei de explicar para vocês. A perícia como meio de prova tem como finalidade reconstituir da forma mais fiel possível os fatos encontrados na diligência e demais provas encontradas. Esclarecer as consequências que o fato gerou. O resultado é que alguém responderá pelo dano. Ocorre que, no direito, a responsabilidade por um dano é apurada segundo as possíveis interpretações das leis que regem a responsabilidade civil. Então, aquele perito que deseja atuar junto ao poder judiciário tem que conhecer o um mínimo da matéria jurídica, ainda que superficialmente para que entenda, entenda o sentido da sua missão e esclareça ao juiz aquilo que importa ao magistrado para que seja possível proferir a sua sentença. Então vamos lá, pessoal, olha só. A perícia ela é um meio de prova, é um meio que o juiz tem de se municiar de um material comprobatório para ele proferir o quê? A sua sentença. Então é preciso que o perito seja o mais preciso e técnico e expert possível naquela matéria, naquele objeto, naquele processo que ele está analisando. Alguém vai responder por aquilo ali, ou o autor ou o réu. De repente, ao final, se descobre que o autor está errado e que o réu está certo. Alguém, um dos dois, vai responder por aquele tipo de situação. No direito, né, a responsabilidade por esse dano, ele é apurado, tem muitas interpretações é, que podem existir na lei, existe a jurisprudência, existe um monte de coisa. Então, essa responsabilidade civil, ela existe e é fato. E cada um responde pelos seus atos. Então, é por isso que é tão importante o perito ele ser preciso nas suas avaliações. E é preciso, pessoal, conforme eu falei, incessantemente no começo desse vídeo, que ele entenda a parte jurídica, ele entenda a parte da legislação, porque ele vai estar ali peticionando dentro do Poder Judiciário e ele precisa saber como se faz petições, e ele precisa entender qual é a lógica a logística do funcionamento de um fórum, de um cartório, o que, que você tem que fazer quando um juiz dá um determinado despacho quando você recebe uma impugnação de, do advogado de uma das partes, tudo isso faz parte da rotina diária do jurídico, que o perito precisa saber, os advogados muitas vezes vão lá impugnar o seu laudo, na maioria das vezes o laudo é impugnado, isso já é normal, eles vão colocar ali, é, vão citar artigos do Código de Processo Civil, que vocês vão ter que entender, ler Interpretar e muitas vezes responder com a réplica a essa impugnação, usando os próprios artigos para poder fundamentar a sua réplica, a sua é, resposta àquela impugnação. Então, pessoal, quem pensou, que se formou é, e não precisava saber leis, se enganou redondamente, tá? Então vamos começar com o nosso Código Civil, não é o Código de Processo Civil, é o nosso Código Civil, que é diferente do Código de Processo Civil. O Código Civil, ele regula as relações das pessoas na sociedade, ele regula os procedimentos, falando assim em português bem claro, né? ele regula todos os procedimentos, aquilo que as pessoas podem ou não podem fazer dentro da sociedade. O Código de Processo Civil regula os processos que é, ocorrem dentro dos fóruns, ele regula as regras que existem dentro dos processos, ok? Então, existe uma diferença entre as pessoas confundem Código Civil com Código de Processo Civil. Então, vamos ver o que diz o Código Civil no seu artigo 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, não importa, Violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete o que? Ato ilícito. Artigo 927, aquele que por ato ilícito, artigos 186 e 187, causar dano a outrem, fica obrigado o quê? A repará-lo, é óbvio, né? Isso é, o dano foi causado por uma determinada conduta, e pode ser por ação ou por omissão. Então o que esse artigo está dizendo, esses dois, dois artigos estão dizendo, nada mais é do que você responde por tudo aquilo que você faz. E se você provocar algum tipo de dano ou problema a uma outra pessoa, você vai ter que responder. E essa conduta né, que causa esse dano, ela pode ser uma conduta provocada por uma ação ou por uma omissão. Sim, as duas são, são criminosas. Porque quando você faz por ação, você realmente provocou aquele dano, você foi o agente provocador daquele dano. Se você faz por omissão, é porque você vê alguma coisa errada, séria, que é criminosa e você não avisa quem de direito. Quer dizer, você não avisa aquela pessoa que deveria ficar ciente daquele ato errado. Então você também está cometendo um crime por omissão, ok? Então, vamos explicar isso aí no nosso jurídico. Essa ação ou omissão pode ser duas, de duas formas. Ela pode ser dolosa e pode ser culposa. Isso aí também é outra que causa uma confusão. As pessoas falam isso de forma errada. Fala dolosa quando é culposa e vice-versa. Dolosa. Houve vontade de praticar o ato ilícito e assumiu o risco. Muito bem. Então vamos dar um exemplo, porque não existe nada melhor do que o exemplo para a gente entender. Uma ação é, dolosa, ela é aquela que a pessoa faz consciente de que está fazendo algo errado. Então vamos ver lá, vamos dar um exemplo. Aquele agente público que comete um ato de corrupção, um peculato, por exemplo, ele faz aquilo ali sabendo que aquilo é ilegal. Então ele tem esse tipo de caracterizado aí de ação dolosa, porque ele fez desde o início sabendo que ele estava cometendo o que Um crime. Então é uma ação dolosa. Já a ação culposa é quando não houve intenção da prática do ato ilícito e ele ocorreu por causa de negligência ou imperícia. Vamos dar um exemplo? Por exemplo, uma pessoa sai de manhã com seu carro para trabalhar, e uma outra pessoa, um pedestre, atravessa, não atravessa na faixa de pedestre, que foi feita para isso, e se joga na frente do carro, atravessa de uma forma totalmente errada, e o carro, o motorista, não tem nem tempo de frear. Bom, pessoal, ele saiu de casa com a intenção de pegar alguém e machucar com o carro dele? Não, de forma alguma, ele saiu para ir trabalhar, e ele apenas, simplesmente, Machucou, feriu e até infelizmente muitas vezes tirou a, tira a vida de uma pessoa com o carro dele. O carro é uma arma. Ele faz isso de forma totalmente sem intenção. Então ele fez ele, uma ação culposa. Ele vai responder, mas é diferente da dolosa porque ele não tinha a menor intenção de usar o carro dele para machucar ninguém. Ok? Resumindo, uma conduta provocou uma causa que provocou o quê? Um dano. Isso é chamado no direito de nexo causal, tá? Então, é um link, uma conduta, provoca uma causa e provoca um dano, e isso se chama no direito nexo causal. Então, pessoal, isso aí, hoje a nossa primeira aula do módulo jurídico é para vocês terem uma noção do porquê da existência do perito no poder judiciário. Não precisa concurso público, isso é uma nomeação feita pelo juiz. Em cada estado tem uma regra um pouquinho diferenciada para essas nomeações. É, muitos precisam que, no Rio de Janeiro, por exemplo, precisa que você esteja cadastrado lá no Sejude. mas fora do Rio de Janeiro, em outros estados, não é necessário que você seja cadastrado. E a melhor forma de se conseguir perícias, ainda é indo direto nos cartórios, se apresentando aos secretários dos juízes, porque dessa forma vocês, eles têm lá uma pastinha só de peritos, eles colocam o um currículo de vocês lá, e quando o juiz precisar de um perito naquela área que você é expert ele vai te abordar, vai te nomear dentro do processo, ok? Então, é... No Rio de Janeiro existem algumas regras específicas, dois anos de experiência, mas em outros estados não tem esse tipo de exigência. Então, é, são algumas diferenças, mas é mais ou menos padronizado no Brasil todo. Ok, pessoal? E para deixar claro aqui, o nosso certificado lá dos nossos cursos, eles são válidos em todo o território nacional. Entrem lá no nosso site, http.com dois pontos duas barras www.svcursos.com.br Ok até o próximo vídeo até a próxima aula Bye Bye